Olá pessoal, eu sou o Bruno do Ibrahim e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu começo as minhas pesquisas para descobrir games de simulação voltados para negócio. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre ligado nas novidades. Bruno, por que, que você gosta de games de simulação voltados para negócio? Primeiro, eu sou engenheiro metalurgista e eu fiz um curso de pós-graduação. Dentro desse curso de pós-graduação, tinha uma matéria que se chamava-se competição entre empresas, ou jogos de empresas. Em que formavam-se grupos, e nesses grupos um competia com o outro, cada grupo sendo uma empresa. Como vocês, eu também gosto de videogame. E aí eu comecei a descobrir que existiam hoje mais videogames e mais jogos voltados para negócios, e com a sofisticação, com a tecnologia hoje que existe, esses jogos eles ficaram bem melhores do que existiam, por exemplo, no passado. E a gente tem que lembrar que o processo de simulação, não só um jogo, mas o um processo em si de simulação, ele existe em diversas áreas de, de, de negócios. Bancos usam simuladores, empresas e indústrias usam simuladores para determinados produtos ou determinados processos, é, os competidores de Fórmula 1, os pilotos de Fórmula 1, eles usam simuladores. Os pilotos de avião, eles usam simuladores. Então, veja, o simulador... Hoje em dia, com a tecnologia, ele se aproxima bem de perto do que é a realidade. Lógico, claro, evidente que não é exatamente a realidade, mas eles se aproximam bastante. E por causa disso, eu faço essas pesquisas para tentar descobrir quais são aqueles games de simulação voltados para negócio que são interessantes para todas as pessoas, inclusive para vocês poderem entender e aprender como é que funciona uma empresa, como é que funciona o negócio no dia a dia. Por isso, é importante vocês assistirem esse vídeo. Pessoal, é importante vocês assistirem esse vídeo até o final, porque no final eu explico algumas é, diferenças entre simuladores e algumas dicas de como vocês podem escolher um simulador bacana para vocês poderem aprender. Por isso, vocês têm que ficar até o final. Então, agora vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. Aqui nós estamos já no site do, do Steam. Aqui eu vou passar algumas informações que elas são consideradas bem básicas. Aqui você pode fazer já a, a seleção da tua linguagem. No caso, por exemplo, é, no Brasil, vocês podem clicar aqui em português, é, Brasil. Eu costumo deixar só em inglês mesmo para é, evitar que sejam é, cortados alguns games. Então, eu sempre coloco em, português. Ah, em inglês. Perdão eu sempre escolho em inglês aqui, vamos ver aqui direto, essa aqui é uma, uma, uma visão geral eles sempre colocam aqui os principais jogos que estão na plataforma, eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente com vocês e aqui nós vamos direto para categorias dentro de categorias pessoal, como a gente está falando de simulação, então vocês podem clicar aqui direto na simulação ou vocês podem ter aqui subcategorias em que vocês podem escolher qual é aquela que vocês estão mais é, desejando. Então eu vou clicar aqui em simulação para vocês terem uma visão geral. Depois eu vou explicar o que, que eu gosto de fazer. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada agora aqui direto na página de simulação. Então ele vai abrir uma página só com os principais simuladores de uma forma geral. Muito bem, então vamos lá. Aqui começam os principais simuladores e eles fazem aqui uma classificação é, por tendência, o que está saindo mais. Então vamos dar uma olhada geral aqui, ó, se vocês forem ver, essa é a primeira página, do total de 30 páginas. Então nós estamos falando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Aí vocês fazem, dão, fazem a multiplicação, né? 30 vezes 16 jogos. Então, tem por página. Então, tem bastante jogo. Basta vocês clicarem no simulação. Muito bem. Vamos voltar lá. Eu vou mostrar agora para vocês o que, que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é isso aqui. Ó. Aqui eu já escrevo Simulation. E dou a pesquisa. Eu gosto de vir direto aqui. E eu vou explicar para vocês por que, que eu gosto de fazer isso. Primeiro, porque ele já vai dar uma listagem nas simulações, mas ele abre já a página toda, tudo que aparece de simulador. Então, eu não preciso ficar pulando de página em página. E aqui tem mais um detalhe, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. É... Que, por exemplo aqui ele já fez como é que ele classificou esses simuladores pela relevância então veja quando eu cliquei aqui em simulation ele já faz pela relevância mas vocês podem fazer também a seleção de vocês ou pode ser pela relevância a data que vai ser lançado o que foi lançado se você já tem o nome do jogo o menor preço o maior preço e, a, e pela revisão dos usuários o que, que significa user reviews então significa o seguinte, aqueles que têm uma classificação melhor pela revisão dos usuários, eles vão colocar sempre no topo. Eu sempre deixo pela relevância aqui. Por que, que eu abro aqui dentro do Simulation? Porque me abre essa barra lateral aqui, e eu vou mostrar para vocês que essa barra lateral aqui é importante, no meu caso. O que, que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui e vou selecionar o que a gente chama de tags, tá certo? Então, vamos colocar aqui, tá vendo? Oh, narrow Tag. O que, que significa essas caixinhas? Eu vou fazer uma seleção. Então, vamos ver todas primeiro. Vamos clicar aqui. E eu vou selecionar aquelas, pessoal, que eu acho que é mais interessante. Como eu sempre digo para vocês, eu gosto de jogos de simulação que envolvem o quê? Eu vou clicar aqui em estratégia e reparem que ele já vai trocar aqui a coluna do lado. Então, oh, eu gosto de estratégia já ficou selecionado, eu gosto de gerenciamento que é o management de vê que já vai trocando e eu gosto também que fale sobre que envolva a parte econômica também, então eu seleciono esses três, vocês podem selecionar outros que vocês quiserem, eu sempre seleciono esses três, por quê? porque ele já faz um filtro para mim com os tags dos jogos que envolvem estratégia, gerenciamento e parte econômica financeira. Então, ele já separou aqui para mim todos esses jogos, tá certo? Muito bem, o que mais que vocês podem fazer aqui? Vocês podem selecionar pelo sistema de operacional que vocês têm, seja Windows, Mac ou pelo próprio site do Steam, né, que seria pelo streaming. E também vocês podem fazer a seleção de qual a linguagem. Se vocês abrirem aqui, vocês falam, olha, só quero o um jogo, por exemplo, em português do Brasil. Aí vocês clicam aqui. Eu não faço isso, porque eu gosto de ver todos, né? A maioria dos jogos, eles são lançados sempre em inglês. Não interessa qual é o país de origem. A maioria lança em inglês, tá bom? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma olhada é, do que, que aparece aqui em termos. Dos jogos. Então aqui já apareceu, são 721 resultados para em cima dessa seleção que eu fiz. Muito bem, então ele vai pelo fato, é, pela relevância. Bom, mas o que que a gente vê aqui? Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, vamos pegar esse exemplo aqui ó, ele já dá aqui para vocês quais são os sistemas operacionais que você, que esse jogo ele roda. Então ele tem o Windows, tem na Apple e tem no próprio Steam, tá certo? quando que ele foi lançado, ou a data que vai ter o lançamento. O valor já aparece por causa do Internet Protocol, né? o IP. Já aparece aqui, eles identificaram que eu estou fazendo uma pesquisa do Brasil, então eles já colocaram o preço em reais. E essa parte aqui é legal também, porque mostra quanto a, do, a quantidade de usuários que já é, usaram esse jogo, né? Já viram e já brincaram com o jogo e a porcentagem que desses usuários que está satisfeito. Então aqui no, no, no caso, 93% dos usuários, de um total de 123 mil pessoas aí, acharam que o jogo é um jogo bacana, é bem positivo. Então essas são as informações básicas. Mas apenas para dar um spoiler para vocês, eu já selecionei um aqui que eu já vou fazer um vídeo nos próximos dias. Então, vamos pegar agora e selecionar um, por exemplo, que eu achei bacana e que eu depois vou explorar mais para fazer um vídeo para vocês. Esse jogo aqui chamado Production Line, Car Factory Simulation. Então, vamos dar uma clicada nele para a gente ver como é que funciona esse jogo e que informações o Steam passa para a gente. Vamos lá. Muito bem. Essa página aqui, pessoal, toda vez que vocês abrem um jogo, essa página é padrão, vai aparecer sempre para todos os jogos. E aqui tem algumas informações básicas e a informação também com relação à revisão aí que os usuários fazem. Então vamos dar uma olhada geral. Primeira coisa, quando o jogo aparece, tem um vídeo explicando, ele já mostra aqui um ou dois vídeos. Não são todos os jogos que mostram. Esse aqui ele está mostrando, tem um vídeo aqui. Quando você clica é, no vídeo, você pode aumentar essa tela aqui para você ver ele com a, com a tela cheia. Fora isso, eu vou dar uma pausa aqui. Fora isso, tem um outro vídeo. Esse vídeo aqui é só uma explicação do jogo. Tá? Mas não tem nenhuma narrativa, é uma visão só do vídeo. Aqui mostra, por exemplo, algumas telas. E aí você pode clicar na tela para ampliar ela e dar uma olhada para ver os detalhes que existem com relação às telas do jogo, tá certo? E assim por diante. Aqui mostra a primeira descrição do jogo. Então aqui que ele fala, é um jogo de, de uma fábrica de carros, tá certo? Que é um, um jogo que envolve a parte de gerenciamento... É, você vai ter que, praticamente, é, como eles falam aqui, that push your organization. Né? Então, você vai ter que dar uma alavancada, um empurrão é, na, na sua organização. Fala que você vai ter um, um nível de empreendedor, empreendedorismo. É, mas, claro, como simulador sempre tem algum tipo de, de, de limite nisso. E você vai poder montar a, a sua a fábrica e você vai ter uma competição, tá certo? Então, esse aqui é, é uma informação já inicial. Aqui já aparece a, a revisão com relação a quem que achou positivo. Então, tem 27 usuários, que 77%, 77 acharam positivos. E aqui tem 2.558 usuários e 83 deles acharam é, positivo. A data que foi lançada, então já foi lançado já tem algum tempo, ó, no dia 7 de março de 2019. E aqui quem é o desenvolvedor. Quando você clica aqui no desenvolvedor, você abre uma outra página que mostra todos os jogos desse desenvolvedor. Eu não vou fazer isso aqui. E lembra dos tags que eu coloquei? Então, os tags já começam a aparecer aqui, ó. Gerenciamento, simulação, estratégia e a parte econômica. Se eu quiser colocar mais tags, é só clicar aqui. Muito bem. Então vamos lá, aqui vem as informações de preço, ele custa aí R$ 47,00, e aqui tem uma informação adicional que é o bundle. Esse bundle aqui, geralmente, alguns jogos, eles lançam um, um jogo padrão, mas depois, é, logo em seguida, eles colocam um adicional naquele jogo. Esse bundle, pelo que eu pude ver aqui rapidamente, é... É uma linha de, de produção mais de carros mais esportivos, que envolve a parte de você fazer todo o projeto do carro. Então, aqui eles estão dando, aparece a, a porcentagem de desconto, e de 47 vai para 62. Muito bem, vamos lá. Aqui vem a descrição do que é o jogo. É legal vocês darem uma olhada, para vocês poderem entender como que funciona o jogo, dependendo do jogo que vocês vão escolher. Depois, aqui vem a parte do sistema operacional, como a gente já viu, ele só funciona para Windows, que ele já indica aqui, tá certo? Qual é? Então, ele já fala que só funciona para Windows, o que, que você precisa ter, o que, que é recomendado, o mínimo que você tem que ter. É, aqui eles dão uma, umas dicas de outros jogos, né? Parecidos com esse. E essa parte aqui é legal, pessoal, porque aparece justamente a revisão. Dos, dos clientes que compraram o jogo e o que, que eles acharam do jogo. Nem todos os jogos, pessoal, pessoal recebe assim, uma avaliação positiva, tem os negativos também. Então vamos ver se a gente acha que, ó. por exemplo, aqui tem o um pessoal que está recomendando, recomendando, recomendando, e tem uma pessoa aqui que diz que, olha, não estou recomendando. Aqui ele fala que tem um problema uh, com relação ao full screen, e que até agora o pessoal ainda parece que é, não resolveu com relação aos detalhamentos, parece com quando a tela é cheia. Tem um outro aqui também que não fez, tá certo? Uma boa recomendação. Então, de uma forma geral, pessoal, o que eu recomendo para vocês é deem uma olhada nessas recomendações, por quê? Veja, pessoal, é o que eu comentei lá no início. Todo jogo de simulação... É, dependendo do jogo, e claro, vai depender do valor do jogo, né? Eles têm mais ou menos, é, digamos assim, tecnologia em cima do jogo, né? Você tem mais opções em, em cima do jogo. E o que a gente tem que procurar entender é que um jogo de simulação em que tem gerenciamento, tem parte estratégica, tem a parte econômica, é um jogo que vai mostrar para vocês que, se vocês não fizerem um bom planejamento, se vocês não forem montar a fábrica de uma maneira correta, se vocês não fizerem uma boa estratégia, não cuidar direito da linha de produção, dos funcionários, vocês vão enfrentar problemas. Então, tem gente que eu até vi num jogo que eu já publiquei antigamente aí é, no, no passado, basta vocês darem uma olhada no canal, chama-se Startup Company, eu vi um comentário negativo de uma pessoa dizendo que ele não estava gostando de ficar gerenciando os funcionários, porque os funcionários ficavam toda hora irritados. Então veja pessoal, isso é a parte do jogo, por isso que chama-se uma simulação, vai ter funcionário fazendo greve, vai ter funcionário que está insatisfeito, vai ter funcionário que vai, é, vai pedir para sair de férias, porque ele já está trabalhando faz tempo, vai ter é, funcionário que vai pedir aumento de salário, e isso aí faz parte do, do management, é parte do gerenciamento e pode ter influência dentro do teu jogo. Então, eu gosto de jogo de simulação desta forma, porque acaba ensinando vocês, mais ou menos, Claro que, de novo, é uma simulação, mas o que, que acontece na vida real? E na vida real é assim que acontece mesmo. Você tem que gerenciar os funcionários. Tem gente que vai pedir demissão porque você está pagando muito pouco. Tem gente que não vai ficar satisfeita. E lembre, tem a concorrência, né? Não é, você não vai ser o único fabricante de carro. Tem os outros fabricantes de carro. Então, você vai ter que cuidar da parte de marketing. Ou seja, de novo... Você vai cuidar do gerenciamento, você vai cuidar da estratégia, você vai cuidar da parte econômica. Então, fica essa dica para vocês. Eu vou dar uma olhada com calma nesse, que eu gostei, e aí eu passo mais detalhes no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Boa simulação, boa procura de simuladores para vocês e a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.